Eu, pessoal, gravei esse vídeo aqui, mas eu esqueci de ligar o som do microfone, então vai no som do celular mesmo, beleza? Fica até o final que você vai gostar. Bom, você sabia que qualquer pessoa pode fabricar um bloco de gesso no Brasil? Mas o negócio é assim, tipo, meio que complicado, sabe por quê? Porque se você tem, por exemplo, uma forma dessa que eu vou mostrar agora, essa daqui, por exemplo, que é a forma básica, né, que na maioria das pessoas usam, não exatamente igual a essa, mas parecida com essa, o que que acontece? Você trabalha com essa forma deitada, certo? Então, olha só que interessante isso. Você vai fazer todo o processo de deixar o gesso em plástico, né? E gesso significa em plástico. Aí você vai pegar, o cara vai derramar o gesso aqui dentro, certo? Na parte de baixo vai estar tá bem lisinho, vai ser um vidro provavelmente, vai estar tá bem lisinho. Aí vai encher até a boca. Vai dar aquela tremidinha para o gesso dar uma sentada direitinho aqui dentro. Aí depois, quando estiver quase seco, ele vai vir com uma regrinha para raspar a parte de cima aqui do gesso, para deixar a parte de cima também com uma planicidade, ou seja, plana, que nem vai ficar a parte de baixo. Aí ele vai abrir a forma, vai, de, vai desenformar o bloco de gesso, vai carregar o bloco de gesso até o local. Isso daí, o que acontece é um processo de produção, uma linha de produção. Se ele tem 20 formas dessa, ele vai ter que repetir esse processo 20 vezes. Tudo bem, o gesso seca rápido, tal, né? Na forma, né? mas para o gesso secar o bloco, o, o, bloco, o bloco secar mesmo, ele leva em torno de 6, 7 dias. Aí, pensando nessa situação, né? e é por isso também que eu demorei para fazer um vídeo foi que nós resolvemos desenvolver uma máquina, uma máquina semiautomática automática e uma máquina automática. Então, o que que acontece? Esse processo todo aqui, cara, já ficou ultrapassado. Do mesmo modo que ficou ultrapassado também o processo de construção utilizando cimento, pedra, areia, é, massa corrida, concreto, blá, blá, blá, tudo aquilo que a gente já conhece dos tijolinhos de barro ou o tijolinho de cimento, né, que exige o chapisco, o embolso, reboco, babá, passa régua, tudo aquilo lá que a gente já cansou de falar aqui nesses vídeos, certo? É, por que não evoluímos? Eis é a pergunta mais importante a ser feita, e aí eis é a resposta mais importante a ser dada. Por que, que o cara vai fazer todo esse processo manualmente, se ele pode automatizar, criando sabe o quê? Uma micro indústria. E agora que eu me dirijo a você com mais profundidade. Bom, todo mundo sabe que a vida de empreendedor não é moleza, não é verdade? Você tem que pagar impostos, você tem que às vezes ter funcionários, você tem que acordar cedo, você tem que dormir tarde, e você tem que ter um monte de coisas que um funcionário, desculpa, público, por exemplo, não tem, né? é aquilo ali. Um funcionário de uma empresa também não tem, é aquilo ali. Você não tem uma chance de expansão, de ficar milionário, por exemplo, né? que é o sonho de todo, todo empresário, microempresário, empreendedor, que eu acho que é o nome mais adequado para se colocar nisso. Pensando nisso também, é que se reforçou a ideia de nós criarmos a nossa máquina sem automática para facilitar a vida de quem trabalha no meio da construção civil e de quem fabrica blocos de gesso, ou de quem mora muito longe e quer fabricar blocos de gesso e construir ali kitnets, construir galpõezinhos, casas menores ou até mesmo casas maiores, né, depende aí da vontade do cara e dos recursos do cara também, e nós queremos a nossa máquina. E aí eu gostaria de apresentar a máquina para vocês e ensinar como que vocês fazem o processo para conseguir chegar até a máquina. Então vamos lá para a tela do meu PC resolver logo isso de uma vez? Bom, já estamos aqui na tela do meu lindo PCzinho e o que você vai fazer vai ser o seguinte, você vai digitar na, ali na, na barra de navegação aqui, vamos aqui ou aqui, tá? Você que escolhe, mas vamos digitar aqui, você vai digitar casas de gesso, olha só, primeiro, casas de gesso, beleza, e o primeiro link que você vai ver aqui, ó, que é esse aqui que eu estou passando em azul para você, é onde você vai clicar, aí você clica em casas de gesso e você vai cair dentro do nosso site, casas de gesso, olha só, mais simples e melhor, barato, rápido, hidrofugado, acústico e térmico, muito bem, então aqui explica para você o que é um bloco de gesso exatamente, o que que é um bloco de gesso segundo a lei, certo? Aqui tem a loja onde eu ainda vou colocar a máquina e, e o, o carrinho lá para você dar uma olhada. Aqui você tem o um vídeo em que eu explico no método da construção antigo com o método da construção com gesso a parede já fica pronta, certo? Aqui, ó, se você clicar aqui, ó, construir a realização do seu sonho é um texto que eu fiz muito legal. Construir com blocos de gesso é seguro? Por que é mais barato construir com blocos de gesso? Como tudo começou, você clica aqui também, é um texto recolhível, tá vendo? Olha só que legal. Né? Como tudo começou, aí é aprovado pela caixa, tá aqui. É, ó, o conto dar né? tudo sobre aprovado pela da caixa. E bloco de gesso pode ser reciclado infinitamente. É, tipo assim, você sobrou o gesso para você, o que, que você faz? Você tritura o gesso em pó, novamente, um pó bem fininho mesmo. E você pode reaproveitar esse gesso infinita, infinitamente para fazer reparos em paredes, etc e tal, quanto você quiser, até ele desaparecer por completo. Aqui se você é construtor você pode se cadastrar, se você é corretor também você pode se cadastrar, se você é investidor, quer injetar uma grana aqui no projeto e se tornar nosso parceiro, nosso sócio, você pode também se cadastrar aqui, beleza? Mas já chega logo com um milhãozinho aí, porque é, menos do que isso a gente não aceita, <risos> é mentira. Aqui é uma casa, né, feita totalmente de gesso, que nós fizemos, mas o proprietário não quer que mostre, então não vamos mostrar. Você pode baixar o nosso e-book, grátis, olha só que legal, pronto, ó, casas de gesso, e aqui tem várias informações a respeito do que é o gesso, como é que funciona o gesso, de onde que veio o gesso, para onde que vai o gesso, tipos de bloco, e blá, blá, blá, é, por exemplo, principais vantagens do gesso... 100% natural, facilita a higiene do meio ambiente, tem norma da BNT, é resistente ao fogo, hidrorepelente, isolante acústico, isolante térmico, execução rápida, resistência mecânica, encaixe perfeito, planeza, e etc. Então você pode baixar esse book aí totalmente grátis, beleza? Como vender blocos de gesso? Você pode vender isso aqui, eu acho que eu vou dar uma mudada ainda, porque agora a gente tem a máquina, né? Então o negócio tá meio diferente. Você pode se tornar um representante no seu estado, na sua cidade ou na sua região, se você quiser, tá? basta entrar em contato com a gente. Bloco de gesso estándar, bloco de gesso é seguro? Clique aqui para saber, vamos clicar aqui, história. Olha só, nós temos a história do, do, do gesso, certo? que eu pesquisei muito para chegar nessa história aqui, resumi bastante para você, para deixar bastante claro, para que você entenda a história de, do gesso. Gesso estrutural, eu explico aqui mais ou menos o que é e tal, ó, clica aí, saiba mais, tá vendo, tá escrito aqui. É, olha só que legal, gente, uma camiseta com casas de gesso, talvez nós tenhamos até para vender, se você quiser. O que diz a BNT sobre blocos de gesso no Brasil? Olha aqui, olha, as normas da BNT, blá, blá, blá, blá e a nossa localização atual. Bom, aí como é que você vai chegar lá na máquina? Você vai vir aqui, tá vendo o mouse aqui, ó? olha aqui do seu lado esquerdo da, da tela, tá passando o mouse e você vai vir em preços. Você vai clicar em preços e preços, como calcular. Como é que você vai fazer para calcular o seu bloco? É muito fácil, ó. Aqui nesta página você poderá calcular a quantidade de blocos que são usados para sua obra e também chegar ao preço final. Basta seguir as instruções para criar sua microindústria. É isso que nós queremos que você tenha. Uma microindústria em que você começa a ganhar dinheiro de uma vez por todas na sua vida. Não que nós ganhemos, tá? A gente não ganha dinheiro com, com isso não. A gente só quer ajudar você a ganhar, é só isso. E se tornar um produtor de blocos de gesso na sua cidade, estado ou região. Então aqui você vai conhecer os tipos de bloco. É, todos são alfa bloco, tá? tá? Legal? Tem o um hidrofugado de 10 maciço, o hidrofugado comum é, de 10 também, o hidrofugado de 7 centímetros para a parede interna, como por exemplo, banheiro, cozinha, etc e tal. Vazado e o de 7 cm comum também para paredes internas de quarto, quarto da criança, coisas parecidas assim. E aí aqui tem o preço dele, por exemplo, bloco de gesso alfa bloco e maciço hidrofugado de 10, ó, presta atenção. Bloco de gesso alfa bloco maciço hidrofugado de 10 cm de largura, R$ 98,00 o metro quadrado. Gente, aqui eu quero explicar uma coisa para você. O metro quadrado nesse bloco, tá? Ele é, é contado da seguinte forma. Um bloco, dois blocos, três blocos. Então, 98 reais você vai estar tá pagando por três blocos, ou seja, por um metro quadrado. Já de uma parede pronta. E, meu, isso é uma super de uma vantagem. Você não vai ter necessidade de simplesmente pegar o tijolinho de barro, né? Que é E aí fazer a massa de pedreiro, isso que, cimento, ferro, isso que, blá blá blá, e colocar um por um e tal, não. Você já pega três blocos desse, você já tem um metro. Aí você faz as contas. por quanto que fica mais barato? Eu pegar um bloco desse, três blocos, né? 30, 40, 200 mil, e construir uma parede, por exemplo. Já tá com ela pronta, tá? Sem precisar chapiscar, rebocar, emboçar, nem nada disso. Ou compensa mais eu comprar... Dois milheiros, três milheiros de bloquinho, comprar 200 sacos de cimento, comprar quatro caminhões de areia, comprar 80 barras de ferro, comprar 50 rolos de arame e por aí vai. E depois tem que chamar um pedreiro para ele ficar sentando. Assim, cara, pelo amor de Deus, põe a mão na sua consciência e vê o que é melhor, vê o que é mais fácil, o que é mais simples, o que é o melhor, o que é o mais barato, o que é o mais rápido, tá? Tá? Bom, é, comprando pronto, atenção, olha só, o preço dos blocos acima é por metro quadrado, então esses blocos aqui que eu mostrei para vocês, ó, não é a unidade, beleza? É o um metro quadrado, são cada três blocos, tá? Dá um metro quadrado, beleza? Criando a sua microindústria, sabia que você pode fabricar os seus próprios blocos de gesso? É muito raro encontrar blocos de gesso... Primeiro porque ainda são, não são muito conhecidos do público brasileiro, que está acostumado a construir utilizando o um método antigo de construção que tem mais de um século, que é a tradicional alvenaria com blocos de barro ou blocos de cimento. Mas agora seus problemas acabaram, porque com a sua microindústria, você poderá fabricar os seus próprios blocos de gesso e vender pelo preço que quiser na sua cidade, região ou estado, dependendo do contrato que firmar com o Casa de Gesso. Sim, temos um contrato, ok? Esse contrato pode ser feito de duas formas até agora, isso é passiva de mudança. É comprando os blocos já prontos do Casa de Gesso para você revender, e a segunda forma é comprar as nossas máquinas para fabricar os seus blocos de gesso. Vale lembrar que para fabricar os seus blocos de gesso, o Casa de Gesso fornece as máquinas, os insumos e a receita do bolo. Uau, que legal! Basta você seguir a receita que não tem erro. Aí é que está uma coisa muito importante que você tem que considerar, que é o seguinte. Cara, segue a receita, que não tem erro, beleza? Não seja ganancioso. Colocar mais água do que gesso. Existe uma fórmula, uma forma simples de seguir para que o seu bloco fique dentro da lei. É muito fácil isso, para que ele tenha resistência. Não seja ganancioso nesse sentido. É porque você é um dor de cabeça para você mesmo. Bom, conheça a máquina. Olha só que legal. Então aqui o que a gente tem? A gente tem o um batedor. Certo? É onde você vai jogar o gesso e a água lá dentro. E aí você tem os carrinhos. O carrinho é essa peça aqui, ó, que ela vai sair daqui, ela vai vir aqui no batedor e você vai despejar todo o toda a massa de gesso dentro do, do desse carrinho aqui, entendeu? E de uma vez só você vai ficar com sete blocos prontos, perfeitos e lisos, com menos muito menos trabalho, muito menos gasto de energia muito mais economia de tempo, cara, a sua vida será outra a partir do momento em que você, fabricante de bloco de gesso, micro industrialzinho, quiser é, tornar a sua vida mais fácil, mais simples e melhor e mais rápido, mais barato, eficiente, etc, etc, etc. Então, como é que funciona isso? É aquele processo que eu falei no, no começo do vídeo. O cara pega a forma, né, a forma de, de, de essa normal, manual. Coloca o gesso lá, depois espera secar, raspa, desenforma, leva o bloco para lá, Para quê? Para quê? Isso é coisa do passado. Agora você tem essa super máquina, ó, super máquina, pronto, já tá dado, batizado o nome dela. Super máquina de fabricar bloco de gesso. Aí você pega o carrinho, põe o carrinho aqui, despejou o gesso, fechou o carrinho, pá, deu ali o um tempinho de, de secagem, e aí você abre e já tem os blocos prontos, sete, pronto? Sete blocos de uma vez só, a cada, quando sabe quantos minutos? cada cinco minutos você faz sete blocos cinco minutos 7 blocos cinco minutos 7 blocos minutos. aí você conta isso em 8 horas quantos blocos você não consegue fabricar é, utilizando essa nossa ferramenta que ela está disponível para você comprar Ah, mas quanto custa Yuri ela custa 28.890 o batedor beleza e os cada cada carrinho desse aqui com sete formas custa 18.900 reais que você pode parcelar aí em várias e várias vezes. Se você quiser comprar, basta clicar nesse botão Quero Comprar, que ele vai abrir o WhatsApp e você vai falar diretamente com o Beto, beleza? Depois eu vou criar um outro botão que vai direto para a loja, se você quiser comprar também direto na loja, lá já parcelar, etc. e tal, e vai ser entregue no endereço que você determinar, entendeu? É, se você procurar na internet como fabricar blocos de gesso, você encontrará vários vídeos de pessoas que fabricam seus blocos de gesso utilizando formas individuais, isso demanda muito trabalho e consome muito tempo porque tem que encher as formas uma a uma, depois raspar os blocos, a parte de cima para que ele tenha planeza, conforme diz a lei, e depois desenformar cada bloco um por um e refazer todo o processo, olha o trabalhão, com a máquina assim automática, no caso de gesso você reduz a mão de obra e aumenta a sua produtividade em até 70% porque cada carrinho produz 7 blocos de uma vez só você também precisará, obviamente, dos insumos, então nós temos aqui o gesso cola que você precisará dele, temos também o gesso para acabamento que você precisará dele, temos o poliéster que você também precisará dele para construir as suas casas e temos também o gesso normal que, é, que você vai usar para você fazer o seu bloco. Na verdade não é um gesso normal, é um gesso especial, mas isso é um segredo de estado que só será revelado depois que você comprar o maquinário. Bom, aí aqui do lado tem outras coisas, tá? Se você quiser verificar também, quem somos, política de privacidade, blá, blá, blá, blá, blá, tudo isso para você verificar depois com muita calma na sua, na sua hora aí de, de, livre, tal, de livre tranquilidade, beleza? Aqui você volta para o início do site e pronto. Agora vamos voltar para onde estávamos. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado e ficado satisfeitos. Qualquer, qualquer dúvida, por favor, entre em contato conosco, ok? Não sejam tímidos. É, olha só minha pulseirinha nova com fear, muito legal esse negócio, né cara? Isso aqui é tem me ajudado muito a equilibrar a pressão arterial, tem me ajudado muito a equilibrar minhas emoções, tem me ajudado a dormir melhor, etc e tal. Se você não sabe o que é fear, não sabe o que é essa pulseirinha, fala comigo, entra em contato que eu te explico, tem pra vender também pra você, tá bom? Um beijo no coração, fique com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo.